Pessoal, oh, tá rolando dois aqui? Franja deles? Ó, oh, três jaca num tiro só, hein? Que? Haha, <risos> derrubamos logo o pé de jaca Ele é surdo, ele é surdo. O Cabernet tá ligado. Já trocou altos e com esses Quer lá e sai fora. Treinado. <risos> Rapaziada, o Cabernet já trampou de domador de Lickers, hein? Vamos com a expert. Verdade. Ó, tem uns que é arisco. Ih, vai dar espaço não, hein? Vai ter que esperar a boa vontade. Ih, cheirou. Ixi! <risos> Ó, quando ele mostra o dentinho, ele cheirou. aí, tem, tem como entrar na sala do amor? Ai, Ningu meu Deus, também. Tá ninguém entra na sala do amor. Ai, meu Deus. Ele vai entrar, ele vai voltar. Ah, vai. Ó, ó, vai voltar. Cavernia coisa, pelos movimentos, a passada um pouco mais larga, significa que ele vai voltar. Tem que esperar agora boa vontade do Loki. Ó, ele virar pra direita, com o comentário na a mão, né? Não, o cara tá batendo na A parede. bundinha ali, ó, um bem no churífulos dele ali. Com toda a certeza vai aparecer algum zumbi aqui, mini baby. Ah. A gente foi bom matar os zumbis aqui? Por quê? Agora a gente volta na, na calmaria. Ó. Vamos ter que puxar ele pra cá, ó. Vamos puxar ele pra cá. Se esse zumbi levantar, ferrou. Ó, ó. Puxa ele pra cá, mini baby. Ai, ah. meu Deus do céu. <risos> Hello, mini baby Uh, ainda bem que não sabe abrir a porta Anteriormente ali, que pa parece Vamos ver se o link tá lindo, porque tem um item ali hein? O Caverninha viu um item É um extintor? Será que ele tá aqui ainda? Ó, saiu fora Tinha um item aqui, o Caverninha viu Será que ele pegou? Eu passei apertando o botão, acho que pegou Pegou nada p... Beleza, aqui também No remake, ó Munição Aí, jogo, levantou, beleza. Parece que essa sala aqui. Esse cara aqui morre em todos os residentes, hein, tio? Cabeça dura, hein, tio? É? Esse aqui é o cofre, mini baby. Boa. Como que era o cofre Bento lá mesmo? É! <risos> sim, mini baby. Olha aí. É Rapaziada, você tem dar. uma coisa que o Caverninha curte. Mas tranquilo, não precisa tanto porque o mano Carlos. Provavelmente jogaremos pouco com ele. O que, que é com. Temos a chave Que provavelmente é a chave do andar Do segundo andar Vamos lá investigar o que que tá acontecendo Será que... Nossa, tá fechado aqui tá o jogo cara. Tem uma plantinha aqui, pelo menos eu carvinho ia deixar para trás E uma munição Rapaziada, tem, tem que investigar bem esse game aqui hein? Tranquilo, com tudo no pente Derrapando para frente Vamos ver o que... Vai rolar na sala referente A do gerente, ó. Tem um Loki que ficou bem preso na porta. Aham. Uhum. Pera aí, tem duas portas ali, né? Tem uma porta ali, ó, que é das armas. Cadê o Loki? Tá aí, Tá é? ali. isso tá hum. aqui é do escritório. Já passou. Ô, meu Deus, era isso aqui. Ah, Nossa, tá fácil aqui. Tá abateira. do lado do bicho. Beleza, tranquilo. Está rolando altos códigos aqui ah! Nossa, fogo! Nossa senhora, o japonês! Nós esconderam o japonês aqui atrás O cara aguenta porrada, pelo menos, hein Explodiu, explodiu Nossa, os caras <risos> O cara esconderam o japonês dentro do armário, tio Rapaziada, esse aqui não canta Sala quietinha dessa Nossa, tio Tô calmo Mini baby, tem plantinha, eles deram plantinha Pra se redimir Beleza. Rapaziada, eles deram até a de que tá ligado, todo mundo ia ser mordido aqui. 109. Tá tudo vermelho e né, mini baby. Né? Será que é só colocar um 104 ali? Ah, mas não tem uns botões. Ah, tem, tem uns botão sim, tio. O gabinete tá, tá moscando. 104. Um, Nossa, dá fácil, gabinete. O gabinete o tá dormindo aqui, tio. Uh, 104. Um, eles estão ligados, tem 109. Um, Qualquer outro? 106? Um, sim. E 109. Um, Beleza. 109. O cara nem esqueceu, tio, que os botões ali. Simplesmente. É só pro Resident Evil 2 Remake. assim Aí acabou. Ó, vamos pegar essa bateria logo? Será que somente com a bateria explodimos aquela parede, mini b Vai ter que usar. Boa! Minha now Tranquilo. Ih, tá cheio o trem. Vamos combinar isso ah, combina. aqui. E diversão, né? Temos espaço ou para munição. Ou para a granada. A granada é mais importante, a mini cara... baby. É. Na verdade, acho que cabe tudo em mini baby, ó. Beleza, cabe tudo. Beleza. Então pronto. Ó, ó, ó. Vai estar tá aqui o Loki. Me <risos> deu um tiro ali. Beleza. Na calmaria. <risos> ó, o Loki <risos> tá ali, o Loki tá ali. Temos que continuar nesse corredor. De beijinho não pode correr, não, porque o Loki vem até aqui na velocidade da luz. No corri. Eu corri. Uh, pega a metralhadora. Os caras tá chovendo. Já está rolando. Vamos com calma. Deton Nelson. Combinado com a bateria. Três segundos. Uh. Onde o cara se esconde? Ah, mas resolveu. <risos> Rapaziada, jogou um cara o coroa ali. Tamanho da bomba. Nossa, Nossa, aí. Peraí, peraí, peraí. Vou ficar esperto se não vem logo de trás. Ih, fechou. Já era. Nossa, agora começa. Tem começou. que ser franja, tem que ser franja. Ó, a arma é boa. Agora. Vamos guardar ela. pegar as franjas desse Loki. Na arminha. Nossa, tem muito! Calma, mini-baby, calma. <risos> Deixa os Loki vir. Isso! Vixi! Ai, foi extra combo, hein? Nossa, você viu como que abriu a jaca do Loki? Hum, tá passando o quê? Beleza? One the time, take ah. a number. Ah, isso aí, pega o um número. <risos> peraí, peraí, pega o um número, hein? É um pra cada um. Ô jogo! <risos> tem Deus mais Deus. aqui, tem mais aqui, cuidado. <risos> <risos> Os caras tá fingindo de morto, hein Pega no nó da bonita, aí cai Japonês, o japonês é pilantra Tem mais um Loki, né, se eu não me engano ali. Tranquilão Tinha Loki fingindo de morto Beleza, Valeu a pena pegar aquelas munições, Mini Baby Ó, oh, matamos todo mundo Alta Na arminha Preizão, tamo Pris. então, lindo. Mais munição Peraí, jogo. E aí, tá valendo? Agora você se lascou. Nossa, de... que mentira! Ah! Pelo amor Deus. de Deus! que vem esse Loki? Que mundiça! Peraí, tio. aí. Será que ele tá vendo? Ele não tá vendo não, né? Eu nem fiz nada. Rapaziada, valeu a pena levar um a mundiça do, do zumbi, tio. É dar um tiro aqui e tomar no caneco, hein? Nossa, tem outro! É <risos> Rapaziada, tava esperando o Loki. Nossa, ele foi pra cima do outro! Pera aí. Agora fechou a balada, tio. Uh, munição pra quem tem. Primeiro, vamos combinar com essas munições aqui. Peraí. tem como não? Rapaz, só tem como equipar, hein? Vamos equipar isso aqui. E bala pra quem tem. Nossa, jogo! Pera aí, tio. Usa spray, usa spray. Uh, cadê o sprayzinho? Rapaz, o é zumbi, você viu a cilada que eles fizeram? Nossa, deita aí, tio. Nossa, uhum. rasga esse lock. Nossa, os caras tá f dois fingindo de morto <risos> O Minibaby É muito troll. <risos> nossa, nossa senhora Peraí, peraí, será que o Loki tá ligado da nossa presença? É que ele não pode entrar aqui, Minibaby Eu tô ligado, ele é do Resident Evil 2 Remake Ele não pode entrar nessa sala Peraí, tem mais aqui atrás? Pelo amor de Deus Peraí, jogo Nossa <risos> Nossa, o cara tá saindo até faísca E aí? Peraí, que parada é essa? você de perto, Baby, Eu não tô curtindo nada disso, hein. Vamos fazer os inimigos esquecer. Não volta, não volta. Não, não volta, mas vamos fazer eles esquecer, tio. Tá saindo faísca ali que tá rolando ali fora. Cabreiro, né, meu? Peraí, Baby, Os caras faltam de respeito. Aí, ó. Esqueceram. Esqueceram. Tá de boa. Nossa, esqueceu nada. Nossa, o cara tava no chão. Ah, tem que mandar essa burdinha Ai, meu Deus. Sai, sai, sai, sai. A, por, a porta salva qualquer um nesse jogo Vamos andar na até pra ele ver o que manda na balada Aí, deitamos <risos> ah, Pente alongado, seu loco Algo que dorme com as perninhas Fazia tempo que eu não via dormindo assim Caralho, <risos> tá de boa, tá de boa Rapaziada, essa, essa arma aqui é forte Nunca vi metralhadora boa assim em Resident Evil Normalmente se atira nos locks, Ele mata no peito as balas Primeira metralhadora que o caverninha curte Vamos com certeza é k 45 pente alongado Vamos dar uma olhada aqui dentro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 Eu vou ver o computador para ver se eu posso do Isso vai um pouco de tempo. se você pode encontrar Tem spray na mesinha. Aqui, tem mais nada. Não. Ó, granada de novo. A porta está aberta com altos troféus e... Ó. Tranquilão, usamos o cartão Mais muniçãozinha Rapaziada, temos muita munição de metralhadora a caverninha simplesmente O máximo, ou máximos ou a arminha Não sabemos o que iremos encontrar pela frente Tranquilo Tem aquela salinha rolar uma plantinha vermelha ali também Ó Vai lá e vê. O que que acontece Plantinha do amor Vamos ver como tá o inventário Cheio Mini baby. Vou ter que dropar umas paradas no baú Beleza, tem uma plantinha aqui Munição Será que tem como combinar essa munição benta aqui? Não conhece? Olha aí, Jogo, como você não faz isso pra mim? <risos> Beleza, se precisarmos de 12 tiros a gente gasta dessa metralhadora? Será que o Loki aqui? Não. Será que tem como continuar a balada pela esquerda? Yeah, what's up? Derail? Is anyone hurt? Jill? Ah, shit. Wait, what? Jill! Jill! what happened? Jill, come in! O importante é que essa arma de grosso calibre tá com a Jill. Mas será que era só isso que a gente ia jogar com o Mano Carlos? O Caverninha economizou todas as balas, Jill. Espero que tenha mais balada, hein? Oh. Beleza, provavelmente vai ser um local totalmente diferente do Resident Evil do PlayStation 1. O, o trem lock descarrilha de e entra dentro de uma casa do nada Bom, provavelmente aqui vai ser Uma coisa nada a ver Ó, oh, sala do amor já tá preparada que Máquina de escrever Carlos? e tudo mais Duas munições aqui Ó, oh, sprayzão King. Vê o que vai rolar dentro Dessa porta Dentro? Não, depois da porta <risos> Dentro da porta rola balada o que acontece? Direita e esquerda, mini baby. Ó, oh, esse jogo esconde zumbi. Esquerda. Eles vão de arminha. Rapaziada, temos poucas balas. Com a Poxa. Jill, apenas seis tiros. Beleza. <risos> Pranja pra ela. Pranja pra ele. Nossa, abriu hoje. Você vai a jaca Nossa. do cara, tio? Ave Maria! Ih! Alta <risos> <risos> <risos> Rapaziada, essa arma explode já, jaca, hein? Sem dó, sem piedade! Tá, tá com a jaca aberta. Ah, esse aqui? É! Tá com sintoma de tap, ó. Dormiu de ladinho, zumbi. O cabineiro vai entrar aqui? Ele não tem como não, hein? Ele vai pegar meu pet você de perto. <risos> Ai. Ó o bonequinho ali, ó. Última bala. Pega o é, escopretão, pega o escopretão. Esse escopetão aqui cabe seis tiros, tio. É uma coisa já um pouco diferenciada. E a Jill simplesmente vai adorar isso. Ó, tá rolando dois aqui pranja deles Ó, oh, três jaca num tiro só, hein? Que? Haha, <risos> derrubamos logo o pé de jaca O <risos> que que acontece? Tá fingindo, ó, de... oh, sintomas de estar tá fingindo de, de dormir vamos, vamos simplesmente dar uma olhada aqui enquanto você não levanta Não tem nada aqui mesmo, não Peraí, é, é, você vai escopeta, escopreta, né? Né? Resolve uma treta com uma bala só Nossa, Ai, que Deus. local doido! Oh, peraí, tio, retiro o que eu disse, hein Estava, Sabia, sabia Pera atrás aqui, vamos ver se não tem da criatura. Ah, pera aí jogo, não dá spoiler não, já tô ligado que eu vou me ferrar Rapaz, o jogo deu spoiler Fuja da criatura Nossa, que vista linda mini baby. olha aí que coisa legal mini baby. Ó oh. Cadê os peixes, os pinguins? Pinguim? Nossa, <risos> os pinguim voador <risos> O céu é o tipo de Gotham City. <risos> Os só faltou o Batman ali, hein? <risos> Os pingos. Top, hein, mini baby? Curti demais, ó. Muniçãozinha bem na hora que o cabinei precisava, tio. Ó, tá rolando mais alguma coisa aqui. Rapaz, eu eu peixei. Uh, Pensei que ia ter umas paradas ali, secretas, mostrando algum tipo de código, mas não. Foi só pra falar daquele relógio que, possivelmente, já conhecemos do Resident Evil 3. De fato, um de Playstation. O que que é que eu... Vamos colocar a munição na escopeta. Já estamos ligado que vai rolar treta O caverninha tá sem faquinha Tá gastando bala, mas é o que tá rolando de momento Beleza, munição de arminha O game não me dá tio. Importante que escopeta tem balas Mini baby, Você viu alguma coisa suspeita com sintomas de ter munição de balas? Munição de balas E outras coisas? Era só isso, né? Não, não, só. Beleza o Game salvou Peraí, vai pegando fogo, hein? Nossa, ele saiu voando. Peraí, ele sentiu essa, hein. Sentiu essa. <risos> Ih, você se lascou agora. Ele, tá <risos> ele não sabe nadar. O cara vai dar jet Você vai ver. Responde. Sim, o que está acontecendo? Nós não conseguimos. O trem Derailed. Derailed. Was anyone hurt? No. Everybody's dead. Mikhail, everybody. Nikolai deixou-nos para morrer. Wait, what? What the fuck? Nossa, ele vem voando. Nossa, um ca... Nossa, virou peixe!